Então eu vou conversar com o Tiago Godoy, que é Head de Educação Financeira da XP. Ele é mestre pela Faculdade de Túlio Vargas, ele fez pesquisa em Educação Financeira, especialização em Sustentabilidade pela University of British Columbia, MBA em Marketing pela GV e graduação em Administração pela UFJF. Ele é um profissional de 12 anos de experiência no desenvolvimento de projetos educacionais de alto investimento e impacto. Foi diretor de mobilização de recursos e relações governamentais da Associação de Educação Financeira do Brasil, atuando especialmente com populações de baixa renda e escolas públicas em todo o Brasil. Ele também atuou como desenvolvimento institucional na Dialogue Direct e na Children International nos Estados Unidos Ele trabalhou também na Fundação Vida Plena na Bolívia No Pro Juventude e no Comitê para Democratização de Informática aqui no Brasil Ou seja, um super profissional, seja muito bem-vindo Thiago E ele está aqui hoje com a gente né, para compartilhar um pouco Desse momento em que a gente está vivenciando em todas as empresas e especificamente a XP, né, ela foi fundada em 2002 e ela é a maior corretora de investimento de valores do Brasil né? Já ultrapassou a marca de 2 milhões de clientes, com 366 bilhões sob custódia De acordo com esses números agora recentes do primeiro trimestre de 2020 E tem 2 mil funcionários A XP ela nasceu com o propósito de transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas eu queria te perguntar, quais são hoje né, algumas iniciativas de suporte de saúde mental, de desenvolvimento de inteligência emocional que existem, tanto para internamente, né, na, na XP, ou suas pessoais? Eu gostaria que você deixasse um recado, por que isso é relevante? É um tema que precisa né, ser trazido desde o momento... Da faculdade, você sabe que a gente está trazendo isso para a GV na graduação, inteligência emocional, né? olhar para as emoções, olhar para esse futuro profissional com também essas esses soft skills, não só as competências técnicas. E como você vê isso? Tanto atualmente, o que é desenvolvido, quanto para esses alunos já começarem a ter nessa né, consciência também socioemocional no momento em que entrarem no né, no, no mercado de trabalho uhum. é, assim o primeiro passo né nisso é, é a gente abraçar é, o, o assunto né como tá falando de falar de emoções e dinheiro é um é um clique que a gente dá é, a, a inteligência emocional e a saúde mental é, né que são Estão interligadas uhum. é, elas também são esse clique né isso pode ser feito de maneira formalizada né então tem aí é, aplicativos né que, que trabalham isso tem processos internos né na área de gestão né, de recursos humanos de, no caso da gestão é, que formalizam esse tipo de, de abordagem né é, a gente tem trabalhado muito na, nas relações interpessoais né, uhum. Que é, é a base da inteligência emocional uhum. Trabalhar a empatia né, a, a escuta é, é, Entendendo que toda relação É uma é uma via de mão dupla né, Independentemente, da, de como eu falei antes Da idade, da trajetória Do cargo, do nível hierárquico Que seja né. A gente tra, tem trabalhado muito nessa questão Interpessoal né, De como cada um se relaciona com o outro é, isso numa maneira mais digamos cotidiana e informal e temos as avaliações né que nós fazemos entre né, pares entre entre stakeholders entre né, gestores e, e é, que aí também dão um termômetro né um pulso de como está o sentimento ali a visibilidade a as relações entre entre toda, né, todos os colaboradores. Eu acredito muito nesse trabalho, né? E aí falando para os para quem está né, nesse processo de formação né, na graduação e, e quer, né? E vai entrar num, num ambiente de trabalho, eu acredito muito na, nesse protagonismo que a gente pode desenvolver a cada dia. Né. A liderança, né? A gente sabe que ela não é um cargo instituído, ela é uma, um posicionamento pessoal. Né? A pessoa pode ser lá o estagiário e ser um líder. Não uhum. tem né, nenhuma barreira para que isso aconteça. É, e essa liderança, ela vai muito nisso também, de entender que a gente está um trabalho, é claro, para cumprir objetivos, a gente tem né é, é, uma trajetória para cumprir, para atender, para trabalhar e se desenvolver, né? se desenvolver e desenvolver os outros que estão com a gente e é, ela é holística, né, Lígia? É uma questão multi, né? Todos nós uhum. estamos o tempo inteiro é, se desenvolvendo e ampliando a nossa consciência, a nossa visibilidade, a nossa, é, o nosso conhecimento e tudo o tempo inteiro. E ele só acontece nessa troca, né? E, e ensinar é aprender, aprender é ensinar. Então, se a gente é, abre a cabeça, como eu falei antes Para esse aprendizado é, O tempo inteiro e a gente entende que Os nossos colegas de trabalho os nossos, Nosso time, quem está Sob a nossa responsabilidade como gestor Ou quem está né, também é, é o nosso gestor Está aprendendo com a gente o tempo inteiro E a gente está aprendendo com ela o tempo inteiro Então essa é uma mudança de chave Que eu, que eu gostaria de compartilhar E né, buscar é, essa reflexão de todos Porque Ela não é uma, uma não é de um dia para o outro Ela acontece como um processo É igual a meditação uhum. já, né, a, a meditação O pessoal costuma falar assim Ah, eu não consigo meditar é, Como é que é esse negócio de meditar e, e tem uma, Há uma crença Eu já tive essa crença também De que em um determinado momento do seu Da sua vida Você está lá meditando muito tempo e aí você vira uma chave, agora eu sou um meditador. Como se, né, de um dia para o outro, você aprendesse a meditar. E, e acredito que não seja o caso. né? É, é um pouquinho a cada dia que você vai melhorando e tendo essa paciência de saber que você vai, no meio da meditação, pensar em outras coisas. Você vai se perder no meio vai voltar. Esse é o processo. É esse equilíbrio que, que eu queria deixar como como reflexão, que a gente se cobra muito, né Lígia? A gente é, se cobra e, muito. E o que, é, que é a só, meditação só... traz de benefício para você? Acho que isso é um... A expansão da, assim, a expansão da consciência é, é, como um todo. E, e o que, que eu digo assim, em relação a isso? É desde a, de entender esse equilíbrio. E aí uhum. acho que o vale... É claro que cada um sente de uma forma, eu quero só... É, propor uma imagem para que todos pensem na seguinte imagem, uma cena, que essa cena talvez ajude a visualizar, porque todo mundo acredita que o equilíbrio é algo estático, né? Nossa, Fulano atingiu o equilíbrio, Dalai Lama atingiu o equilíbrio. Não importa o nível da pessoa, o equilíbrio é uma imagem só. Pensa num equilibrista com uma vara na mão, atravessando dois prédios, uma corda bamba. No meio, ele, ele se equilibra. Mas para ele se equilibrar, ele tem que sempre estar pendendo para um lado. Ele nunca para. Se ele parar, ele cai. Então ele, ele não atinge o equilíbrio. Ele está o tempo inteiro se equilibrando e ele tem a consciência que ele vai um pouco para cá. Só que quando ele for um pouco para cá, ele tem que vir um pouco para cá também. Então é isso. Essa é a questão com a meditação, com a aprendizagem, com a evolução, com o desenvolvimento de qualquer habilidade. É, o processo, né, igual, igual a bolsa de valores, ela não faz assim, ela faz assim, né? E se a gente olhar e tiver a paciência necessária para o longo prazo, a gente percebe que por mais que um dia a gente possa fazer assim, no outro dia a gente faz assim. E no olhando para, né? Olhando no, no contexto todo, há um crescimento, há uma expansão e, e há uma, um, uma, uma uma aprendizagem. Né, um, um crescimento muito grande. É, e um outro ponto, eu acho que é o julgamento, dentro disso tudo. A gente é, também tem uma. Menos julgamento consigo mesmo e com os outros. E é um processo duplo também. Se uhum. a gente consegue tirar o, né, se, se despida desse julgamento que a gente tem o tempo inteiro. A gente está falando aqui e se julgando. Está ouvindo o outro, está julgando a gente e o outro. Quanto mais a gente consegue se despir do nosso auto-julgamento, melhor também a gente consegue se despir do julgamento do outro. E esse julgamento, ele não é bom. A gente perde muito, muito mais do que ganha com o julgamento. Porque você está deixando de ouvir alguma coisa que você está julgando. Você está deixando de falar alguma coisa que você está se julgando. Você está deixando de fazer alguma coisa que você está se julgando. Você está impedindo que o outro faça alguma coisa que você está julgando ele. Faz sentido? Perfeito, espetacular Agora, é, é, de novo, é, é, é, é, um, é um processo é, é... É. E aí, Tiago, eu te pergunto, como esse propósito ele impacta, né, seja no estilo de liderança de todos que estão trabalhando aí na XP Você sente que é diferente né, trabalhar nessa empresa? E me conta um pouco da sua trajetória até chegar na sua posição uhum. Legal Lígia, obrigado pelo convite. É, primeiramente, prazer estar aqui compartilhando um pouco é, da, da minha história e do, do que a gente tem feito hoje na, na XP com todo mundo, com todos os alunos. Né? É, eu é, estou na XP desde janeiro, então aí pouco mais de seis meses, né? sete. É, parece que já passaram aí uns cinco <risos> anos... São, acho que são dois contextos, né? Tanto a pandemia em si, que né, acho que é uma grande mudança como essa é, nos faz perceber o tempo de uma outra forma, né? mas também o fato da cultura da XPC realmente bem é, diferente e muito muito intensa. Nesse sentido, eu vou falar um pouco mais, mas é minha história. assim nos últimos ah, 12 anos eu me dediquei a trabalhar com educação. É, de alguma maneira ou de outra, a educação acabou me escolhendo Eu fui para os Estados Unidos trabalhar com captação de recursos é, e, e assim, eu estava né, numa transição de carreira é, Na época, né, era jovem, recém-formado tava aí no mercado Fui para os Estados Unidos trabalhar com captação de recursos E uma experiência né curta, de seis meses Mas que transformou minha vida, eu acabei... É, gostando muito daquele trabalho com organizações sociais, com projetos sociais que eu fiz lá, né? naquele ecossistema né? que é muito forte nos Estados Unidos né? Não conhecia isso no Brasil, né? não existia isso no Brasil na época E eu acabei voltando para o Brasil e já de cara entrando para é, trabalhar com projetos educacionais é, em escala, né, fazendo captação de recursos, des desenho de projeto, implementação de projeto esse tipo de coisa, então é, passei aí por algumas organizações fui para Bolívia trabalhar com é, educação e tratamento em diabetes é, fui para o Rio de Janeiro depois com um projeto grande de inclusão digital e educação em tecnologia para jovens de baixa renda em 16 países e desde 2014 eu uh, trabalho com educação financeira mais propriamente. Eu fui convidado para assumir ali uma área na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política de Estado, né, uma mobilização multissetorial para promoção da educação financeira no Brasil, com envolvimento de é, organizações desde o Banco Central do Brasil, Ministério da Educação até a Febraban, Ambima, etc. Então, uma grande oportunidade de me conectar com esse tema que eu até então não conhecia em 2014. É, e a gente né, fez uma grande, grande processo de desenho de projeto, de avaliação de projeto, de educação financeira para populações tão diversas é, e amplas quanto mulheres de baixa renda, aposentados, a jovens em escolas públicas. No, né, do Brasil inteiro, em parceria com Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Educação, então foi um baita aprendizado aí desde 2014, eu acabei me apaixonando pelo tema, né? me conectando muito com esse tema, fui me aprofundar, né? fiz um mestrado estudando populações endividadas, estudando a correlação entre o endividamento e o conhecimento financeiro, o comportamento financeiro, né? e aí entrei muito dentro do tema tema que hoje é o que eu mais estudo e uhum. aplico, que é a questão da, das crenças financeiras, dos comportamentos financeiros, que está muito conectado com essa, né, com esse aprendizado aí de inteligência emocional, de né, entender também a questão do autoconhecimento, né, eu até é, assim isso aí. Agora assim, é minha paixão é minha paixão total hoje, porque é, eu entendi em algum momento dessa dessa trajetória que o autoconhecimento que eu chamo hoje de autoconhecimento financeiro é o Primeiro passo para a pessoa né, mudar né, a vida financeira Começar a realmente ter uma, uma, uma mudança Perceber uma mudança na sua vida financeira é, Bem, então desde janeiro eu estou na XP uh, assumi ali a frente de educação financeira Que é o que a gente está tratando como uh, educação financeira básica né? Que A XP tem um DNA de educação financeira desde o início Ela trabalha desde 2001 né, Foi fundada em 2001 com ah, essa frente de levar o conhecimento de investimentos para as pessoas. Né? Então sempre aliou a, a, o conhecimento e investimentos a, a, ao trabalho dela. É, a gente continua fazendo isso, né? lançamos uma escola, a Exped, em, é, em junho, né? Há um pouco mais de um mês, e nós temos ali na Exped a escola de investimentos, a escola de trading, né? que é mais focada em trading, a escola... Pro, que a gente chama, é profissional, que tem MBAs, tem cursos profissionalizantes E a escola de educação financeira, que é o que me responsabilizo ali E desenvolvo todo toda um, uma linha de cursos para populações que nunca tiveram contato com esse tema Então é uma, uma porta de entrada, a gente quer realmente que as pessoas entendam Que a educação financeira é algo essencial uh, e que é para todo mundo Todo mundo pode se conectar e, e aprender com esse tema bem chegando mais próximo à sua pergunta Lígia, a XP né ela tem uma cultura excepcional eu assim nunca havia me conectado com algo tão tão fora da, do padrão vamos dizer assim né tem ali uma uma abertura muito grande uma, um senso de empreendedorismo de mente aberta de protagonismo muito grande independentemente da, da senioridade da pessoa, da idade, da trajetória. Acho que é como poucas organizações, e principalmente olhando para o mercado financeiro, certamente ela desponta pela cultura. Né? Acho que ela só chegou até onde chegou por ter desenvolvido uma cultura muito forte, muito própria, onde cada um ali é estimulado a é, se desafiar, né? é, crescer. É, abrir a cabeça e, e, e se transformar, né? Como a própria missão da XP, né? que é transformar o mercado financeiro. Então tem profissionais de todos, todas as formações e todas as histórias e trajetórias e, e é, é bem interessante, tá? dentro desse desse ecossistema. Não, é incrível tudo que você está trazendo, né? E quantas possibilidades diferentes existem dentro deste universo né, que você trouxe de trazer educação né, para esse mercado, popularizar todos esses conhecimentos uh, e, e, e realmente a XP ela vem inovando. E aí eu queria entrar nesse momento que a gente está, no momento presente, que estamos to todos aqui em casa e, e exatamente com essa cultura de inovação, a XP foi uma das primeiras Empresas né, que anunciou publicamente Que ter 25 mil metros na Faria Lima Talvez seja algo demais para esse momento né, Que é possível sim as pessoas trabalharem Nas suas casas e, Inclusive tiveram algumas publicações né, Que o Guilherme, fundador da XP Ele diz que as agendas estão mais organizadas Que as pessoas podem ter mais qualidade de vida? Como isso realmente impactou em você, na sua equipe? Porque nós somos né, seres sociais, a gente quer estar junto uhum. uh, e, de repente, foi todos, cada um para o seu cantinho, para a sua casa. Como foi com relação à organização? Como as pessoas uhum. se sentem estando em casa? Como é a liderança? O que que você traz para gente com essa com essa mudança e o principal, né? A, a XP provavelmente não voltará a ter o espaço físico como era anteriormente, uhum. né? Tem um novo modelo aí a ser pensado. Perfeito. É assim, a gente tem bastante coisa para compartilhar em relação a isso, mas eu vou tentar ser sucinto para ficar mais didático assim. É, acho que primeiro, né, olhando assim para tudo que aconteceu, olhando hoje, né, com a cabeça de hoje, alguns meses depois é, A primeira coisa que me vem à cabeça assim é o quanto eu percebi a ousadia da XP Eu já tinha percebido isso quando eu estava lá presencialmente, no escritório, a cultura, né, tudo que ali eu já estava percebendo Mas é, é notável é, o quão ousado eles são, né, nós somos no caso né, e, como a companhia tem uma esse espírito empreendedor mesmo Que é, literalmente, sair da zona de conforto o tempo inteiro né E claro, como qualquer processo de mudança né? Uma mudança em escala, assim, né? a gente está falando de 3 mil funcionários e Uma mudança não só em número de pessoas, mas em, né? na proposta em si Ela impacta diferentemente né? cada pessoa né? Cada pessoa teve um, um processo ali né Acredito que algumas pessoas estiveram resistentes. No que a gente percebeu, no que a gente mediu né, lá com, com a liderança, com as lideranças e tudo, a maioria, a grande maioria, estava muito já desde o início a positiva em relação a isso. Muito é, olhando bastante o lado do copo cheio. né? Ou algumas pessoas ficaram resistentes, mas certamente, Lígia, é, em qualquer processo de mudança, a gente vai ter Pontos positivos, qualquer processo, né? Para pontos positivos e pontos negativos. E o que a gente tem percebido é justamente que, é, para além das questões que a gente pode perceber como é, que não sejam positivas, né, de estar em casa, a grande maioria das pessoas está percebendo o quão positivo é você estar, né, é, mais em contato com a sua família, é, podendo. É, ter uma, uma rotina que você não teria antes, né? Isso vai variar de de pessoa para pessoa, é claro, quem mora muito perto da XP pode ter uma outra percepção, porque não teria esse tempo de trânsito, mas a grande maioria das pessoas mora mais longe, né? então tinha um trânsito a vencer todos os dias, e aí são duas horas dentro de um carro, né? Isso é um tempo que você estaria com seus filhos, é um tempo que você poderia estar cuidando da sua saúde, fazendo atividade física, acho que a gente pode elencar aqui inúmeras razões é, para que essa mudança tenha trazido benefícios para todos. Agora, mais importante do que isso, eu acho que é essa provocação é, de se reinventar, que é uma coisa uhum. que a gente é, acaba crescendo muito nesse processo. Né? Acho que todos estão, é, é, nesse momento, buscando esse crescimento. Né? Foi tudo... Nós fomos, independente de estando na XP ou não né, Todos nós estamos sendo desafiados A um processo de reinvenção Nesse momento né? Estamos vivendo uma situação que não é A situação que a gente gostaria de estar vivendo né? E eu, eu vejo o quanto a gente ganhou Na XP em relação a isso sabe? O quanto a gente está mais produtivo é, A gente está mais é, Interligado entre equipes Porque hoje eu não tenho que atravessar e subir o outro andar de um prédio para poder falar com alguém lá do jurídico não sei. Eu entro numa reunião aqui com seis pessoas de áreas diferentes Até cidades diferentes Saio daqui, eu vou para uma outra reunião completamente diferente Com uma outra área, com pessoas que eu não conheço Então, nesse sentido, eu tenho percebido um ganho muito grande De conexão entre equipes Legal É interessante você falar né, que as pessoas... A percepção é de estar mais interligado E você trouxe aqui, é, porque a gente talvez tenha falado, vão todos se isolar E aí acaba inconscientemente se afastando, mas não, vocês estão conseguindo promover essa interconexão E, e você trouxe aqui duas palavrinhas que eu sempre gosto né, de reforçar Você falou, ah, a gente precisa sair da zona de conforto e se reinventar e talvez em todas em todo mercado né isso não é específico aqui da XP isso é algo que a gente aborda muito que eu abordo muito né muitas vezes quando a gente está uh, a gente tem a nossa profissão né e você mesmo contou um pouco do seu histórico a gente talvez tem um conhecimento técnico mas a gente percebe que ao longo da nossa caminhada de repente a gente vai fazer uma série de atividades que a gente nem imaginava que existiam. O que que hoje, né, para você dentro dessa experiência e talvez essa imersão, né, pandemia, o que que é sair da zona de conforto e se reinventar? E como você vê exatamente a diferença entre as pessoas que têm este olhar, né, mais flexível da reinvenção e os mais resistentes, né? O que que uhum. acontece? Uhum. É, a, a gente, para mim, né, um processo que eu reforço já tinha ele antes, mas eu tenho reforçado é a consciência de que eu, né, nós, mas eu no meu caso, estou aprendendo todos os dias. Uhum. É, se eu disser, ah, eu cheguei nessa idade, cheguei nesse nível de estudo ou conhecimento, daqui eu só olho para baixo. É né, uma grande pozíssima balela, né, assim. Nós, independentemente do seu nível, é, trajetória e tudo mais, a gente está aprendendo o tempo inteiro com todo mundo. Eu aprendo muito com né, o time jovem que está ali. Que, às vezes, o primeiro emprego acabou de ser a faculdade, mas tem assim, conhecimentos e visões de mundo que eu não tenho. E Eu uhum. aprendo todos os dias. Esse olhar, esse, essa virada de chave de que nós estamos aprendendo o tempo inteiro, a gente está passível a errar o tempo inteiro, né? A gente, na verdade, essa é uma cultura também da XP, né? Uma coisa Guilherme fala muito: erra, erra rápido e corrige rápido, é. né? Muito nessa nessa linha que a gente tem que seguir, porque isso é, é ter humildade, né, Elígia? A gente tem que ter humildade e saber que, poxa, é, estamos aqui para aprender, estamos aqui para ouvir o outro, né? E a partir disso co-criar uma uma um presente, né, em conjunto. Aí nesse sentido a gente pode abrir um grande leque de coisas que é essa diversidade de experiências que a gente está tendo nesse contexto de pandemia, né, cada um está tendo a sua experiência. Então você perguntou muito bem a minha, né? Uhum. Para mim é um desafio também essa essa esse é, distanciamento físico. Né? Eu só vamos dizer um pouco mais das antigas e ou minha, minha, minha personalidade é muito presencial, né? eu, eu sinto essa falta é, presencial. Agora, é claro que a gente está no meio da pandemia, a gente não pode sair de casa e ter uma vida normal lá fora, eu acredito que isso né voltando à normalidade aos poucos e mesmo que eu continue né, a gente continue em home office, a gente vai marcar um café com um colega, a gente vai fazer um almoço com o um time, a gente vai fazer questões sociais que não necessariamente precisam da gente sair de casa para estar às nove no escritório, pegar um trânsito. Esse é o modelo que a gente está aqui reinventando, sabe? Porque o fato da XP não ter o é, um modelo padrão de escritório mais, não quer dizer que a gente não vai ter outras tantas interações, curva de aprendizado, né, que, que vão também né, é, provocar questões é, presenciais. Então, essa curva de aprendizado é um ganho absurdo, né? porque... A gente acaba se forçando a fazer coisas. E a gente tem uma tendência natural a achar que o processo de aprendizado é muito bom, né? é maravilhoso, é sempre o que a gente quer. Né? E a gente aprende muito, às vezes, muito mais, quando a gente escuta, ouve coisas que a gente não quer ouvir sobre a gente uhum. mesmo. Né? Quando a gente realmente vê algo que fala, putz, incomodou, é porque está tocando na sua vulnerabilidade. E a gente tem uma dificuldade de se né, colocar vulnerável, de se apresentar com, com, com vulnerabilidade. mas mais no mercado de trabalho, né? É, mas eu vejo muito esse ganho de, de cada dia mudar minha rotina, de poder é, ir fazer uma atividade física melhor do que eu fazia antes, de ter tempos de reunião com as pessoas, de chamar as pessoas para falar de coisas da vida, não necessariamente de trabalho. É, de poder acessar muito mais pessoas hoje pelo pelo meu aplicativo aqui da, é, da, da companhia, né? eu posso falar com o Guilherme, eu posso falar com quem, com todo mundo ali, num clique. Então isso está virando mais habitual dentro da, do time e é, é, é um processo, né? tem que ter também essa paciência de entender que é um processo, que cada dia a gente está adquirindo né? uma nova forma de ver as coisas e, também retirando coisas antigas, pensamentos antigos É uma faxina, é uma limpeza ali nas crenças na, na forma de trabalhar até Então é um grande, um grande passo aí Muito bom é, Super obrigada Thiago por compartilhar aí algumas experiências né, Suas, pessoais e o que funciona para você Eu acho que isso é, é, é bacana também da gente dividir é, Bom, eu queria entrar num outro tema que também muito é, falado recentemente, que foi o XP Expert, né? que é o maior evento de investimento do mundo e que teve que ser totalmente transformado esse ano para o mundo digital. E o que me chamou a atenção é que esse ano vocês encerraram este evento com a Malala, né, que trouxe o conteúdo onde ela falou, confie na sua voz e acredite que você pode ser a mudança, ou seja, né, ela representa a liderança feminina hoje em dia e o empoderamento né, de mulheres. E vocês também trouxeram o Dan Ariel, que é o professor, né, o autor isra israelo-americano que estuda economia comportamental. Ele fala, ele, na verdade ele faz aquela pergunta, né? será que nós estamos no controle das emoções? E aí a minha pergunta aqui para você, o mercado financeiro falando de emoções e falando de inclusão Inclusive, de novo, né? o, o, o Guilherme é, anunciou publicamente que a XP vai ser a primeira empresa do país A ter 50% de mulheres em todos, todo o quadro aí de colaboradores Uhum. Então, como você traz isso para gente, né? Esse é, mais uma inovação e, principalmente, o mercado financeiro falando de emoções. Quais são as competências que a gente está aí buscando? Algo que não se falava, né? Racional. Vamos investir na bolsa. Qual o seu perfil? E aí, racional. Ah. Deu número, não deu. Mas de repente a gente está trazendo aí também um outro olhar. Né, de emoções, economia do comportamento, me fala um pouco é, sobre eu... isso. É esse é exatamente o tipo de coisa que acontece, né? E que a gente abre uma portinha e aí, sabe aquela cena é, do, do mágico Diós que ela abre a porta assim e vem aquela, começa a ficar tudo colorido. Que foi quando inventaram o Technicolor, né, no cinema, que eles só existia até então a, a filmagem em preto e branco E eles pegaram é. e conseguiram colorir depois Pós-filme, né, eles colorem o, o framing do filme É uma cena clássica é, do cinema e É mais ou menos isso que a gente sente com a Expert né, Porque é, sempre foi um evento né, histórico Claro que foi cada ano se aprimorando né, Eu não acompanhei o processo do início Mas é, o que eu sei é que foi crescendo e foi mudando o perfil mas o salto quântico, né, para uhum. não dizer, né, dizer uma palavra boa, né, é muito visível, porque em todos os sentidos. Né, a gente está dizendo de um evento que no ano passado foi celebrado, que atingiu 10 mil pessoas num mega espaço e tudo mais. E a agenda foi super diversa também, e tal, foi muito bacana. Só que um outro nível de diversidade e um outro nível de público. A gente está falando de 10 mil pessoas que... Foram presencialmente lá com um objetivo muito claro de acompanhar esse, né, esse tradicional e inovador, ao mesmo tempo, evento de investimentos. De 10 mil, Lígia, a gente passou para 5 milhões de pessoas. Uhum. 10 mil, 5 milhões. Então, assim, é uma escala inimaginável. Acho que nem o pessoal, quando decidiu fazer online, imaginaria que seria isso. É, e aí, como essa analogia da portinha é isso, né? Assim, Abriram uma portinha e, de repente, um mundo novo se abriu. Porque não só é, o fato da gente fazer online por conta da, né, da pandemia, é né, claro, do resguardo, é, nos fez chegar num nível de pessoas que nunca né, havia sido previsto, mas, em consequência, também a gente abriu o leque para falar de coisas que não, não eram faladas antes, né? E fico muito feliz porque participei inclusive ativamente disso Eu tive a, a oportunidade né, de, de mediar duas lives dentro da Expert Uma sobre EAD e educação infantil, educação básica né? Então falamos sobre é, os impactos da, da educação à distância no ensino, é, no ensino fundamental, no ensino médio E uma, uma outra live com o Eugênio Moussaki, é, que uhum. eu, cara Que eu super admiro, falando de é, saúde mental e equilíbrio na pandemia é, E tiveram, né, você citou a Malala Que foi um grande um grande evento O Dan, que é um cara que eu admiro Muito, tenho livros dele aqui Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Em 2016 Num evento que ele veio aqui para São Paulo Bem, é, e outras tantas né, é, lives ali que, que a gente acompanhou Que extrapolaram esse assunto né, De investimento e está tudo interconectado, né, Lígia? A gente né, criou uma área de ESG, ESG agora, né, com metas desse nível, né, que a gente está é, colocando de ter um equilíbrio de gênero dentro do mercado, trazer mulheres e eu acredito que isso é só um primeiro passo, um grande passo, mas um primeiro passo de muitos outros, né, é, para realmente mudar e transformar o mercado financeiro, porque ele está interligado em tudo. Quando a gente fala de ESG impacto, isso é a base para sustentabilidade. Quando a gente fala de inclusão das pessoas, não só em número, né, trazer mulheres, mas também mudar a cultura do mercado financeiro para algo mais né, afetivo, vamos dizer assim, porque né, a gente que acompanha esse, essa linha de pensamento, nós somos seres emocionais, nós não somos seres racionais nós somos seres emocionais com uma experiência uma né uma racionalização da experiência emocional a gente Entendi. racionaliza o que está dentro da emoção e né, a imagem do um iceberg digamos assim, é a gente tivesse uma pontinha de racionalidade só que a nossa base inteira fosse a emoção e quanto melhor a gente perceber isso se conhecer e se aceitar nessa nesse sentido né nesse processo de autoconhecimento melhor será para que a gente Entenda as nossas decisões né? E o trabalho de né, Economia comportamental Psicologia do investidor né? É, psicologia econômica Grandes é, Trabalhos nessa linha Mostram o quanto que nós tomamos decisões é, Emocionais E acho que está mais do que na hora Da gente cada vez mais trazer isso Para o contexto do mercado financeiro Porque só assim a gente vai aí Dar realmente um, um salto quântico em cima desse salto quântico que eu falei, para realmente aí ter, ter uma, uma, uma, uma, outra, uma, uma outra esfera, né? De, de, de conversa, então só fechando aqui, eu, fal, eu acho que eu falei demais. Não, não nem, a nem foi... precisa fechar, porque essa é a parte que eu quero. Ah, <risos> Adoro, sim. não tô brincando, mas pode falar porque é espetacular. É, tudo é, acho que a gente. É isso, a gente não imaginava esse tipo de coisa né, acontecendo, abriu para um, um novo espectro de, de conversa A gente trouxe pessoas que nunca falariam de mercado financeiro, uhum. nunca se conectariam com um evento como esse Para ouvir a Malala, para ouvir o Magic Johnson, para ouvir Sim. tantas pessoas muito bacanas é, E no fundo, assim, é o que eu falo muito né, no meu trabalho é, falar de dinheiro, né? Lígia? A gente tem ainda uma cultura, principalmente no Brasil, ainda muito incipiente em relação a isso. Né? Uhum. somos estimulados a falar de dinheiro. Isso é muito curioso. Claro, tem contexto, tem n fatores na né, nossa formação aí, desde o início da formação da nossa sociedade, tem um histórico aí muito, muito é, é, forte. Mas a gente é estimulado a ganhar dinheiro desde o início da vida, a gente vai para a escola, nossos pais, né, na condição que eles puderem, nos colocam numa escola melhor que eles podem, né, e a gente vai na escola aprender então a estudar, para ter uma boa profissão, para ter uma, né, uma boa carreira, para ter, no fim, um bom salário, uma boa remuneração. Isso é, né, isso é muito claro na nossa vida, na nossa vida escolar principalmente, mas ninguém, né, em momento algum, nos estimula a gastar esse dinheiro bem, a usar bem esse dinheiro, a falar desse dinheiro como algo natural. Né? Nós não somos estimulados a isso. Então, muito do que eu né, falo e, e trabalho é, é desmistificar essa questão do dinheiro na nossa vida, porque ele faz parte das nossas vidas o tempo inteiro. Uhum. Né? E a relação com o dinheiro, a relação sentimental que todos nós temos com o dinheiro, ela não vai ser necessariamente positiva se a gente tiver muito ou pouco. Tem questões que estão aqui na nossa cabeça e aqui no nosso coração que são muito além do, do, do quantitativo do dinheiro. Né? Então a relação que a gente estabelece com o dinheiro, ela tem que ser, como tudo na vida, equilibrada. Se eu, se, eu, se eu tiver aversão ao dinheiro, que é uma característica de comportamento ao dinheiro, se eu tiver aversão ao dinheiro vai ser ruim para mim. Se eu tiver adoração ao dinheiro exacerbada, como também é um outro grupo de características, vai ser ruim também para mim. Uhum. Né? Então, é esse auto. Autoconhe... E a única forma da gente se relacionar bem com esse dinheiro, falar bem de dinheiro e trazer isso como um assunto natural, é falando dele. Falando é, dele. Quebra o tabu. a quebrando o tabu. E, e da nossa relação com ele, né? E a nossa relação com emocional que eu acho que esse é o, o, o aspecto né que não se fala mas que talvez a gente está trazendo também as emoções para as nossas tomadas de decisão né e dizendo que sim elas existem e elas impactam né totalmente no nosso comportamento e aí para a gente encerrar aqui o nosso bate papo um recado final para esses nossos alunos da graduação que estão aí enfrentando esse momento de pandemia, que tem essa expectativa de entrar no mercado, se eles tiverem que focar em algo para realmente estudar e para se fortalecer, o que, que você traria para eles com, com relação a competências que eles precisam desenvolver né, para enfrentar esse mercado de trabalho tão inovador, criativo, que muda tanto? É... Acho que competências, a gente vai, vai no caminho é, aprendendo e desenvolvendo. Uma, uma boa mensagem que eu quero deixar para o pessoal é o seguinte, qual é o impacto que você vai gerar? Isso é determinante para saber aonde você vai chegar. É a base de qualquer coisa. E, e por mais que seja algo que pareça ser... É, é... Corriqueiro e simples Não é, não é simples É uma reflexão Qual o impacto que você vai gerar O seu ganho como pessoa, como profissional Pessoalmente, financeiramente Ele vai ser proporcional A quanto de impacto você quer gerar que isso vai mudar A forma de você pensar A forma de você buscar o seu desenvolvimento A forma de você se posicionar onde você está né? E é oferecendo essa proposta de impacto É que a gente vai ter o retorno que a gente quer Então, para quem está entrando no mercado Não espere entrar pisando lá e tendo um lugar ao sol E que, uhum. já conseguindo um grande retorno no primeiro ano da sua carreira Não, isso não vai acontecer Isso não vai acontecer E que bom que não vai acontecer Porque você tem que chegar com essa mentalidade de impacto o, o, Qual é o impacto que eu quero gerar? Com paciência, com humildade sabendo que está aprendendo todos os dias e vai continuar aprendendo até o resto da sua vida. E com essa proposta muito clara, meu impacto é esse. Porque ele vai te guiar e ele vai te ajudar muito quando você estiver né, olhando assim e falando, uhum. nossa, estou tô, tô na baixa. Não, não estou na baixa, estou na alta porque minha visão é de longo prazo, minha visão é de impacto. Muito bom. Muitíssimo obrigado, é sempre um prazer enorme conversar com você. E Agradeço o nosso encontro de hoje. Obrigada. Eu já agradeço, filha, foi muito bacana conversar com o pessoal. Espero que todos tenham gostado da conversa. Estou à disposição. Ah, A gente fala mais. Pronto.